Meu nome é Luiz Cassiano, mais conhecido como Careca Artes Eu estou aqui na favela do Arará para falar sobre o meu lixo é, já há muito tempo, mas muito tempo mesmo, de repente mais de 5 mais anos, eu comecei a adotar aqui em casa é, uma composteira. Então nessa composteira é, é onde vai o meu lixo orgânico é, que eu produzo aqui na minha casa. É, eu consegui flexibilizar minha mãe, né, minha mãe não tinha esse costume, e aí aos pouquinhos hoje ela já adotou né, essa, esse hábito né, de separar, os lixinhos né, da cozinha e aí todos isso, todos esses resíduos né, de, de folhinhas que não servem para salada e tal, restos né, de alguma coisa de legumes ou frutas, vai tudo para a composteira. E a gente é, conseguiu administrar isso né e a gente sempre tem em troca terra né, bacana, terra boa para a gente investir aqui nos vasinhos e na, nas plantas que a gente tem aqui em cima no teto verde favela ah, essa aqui é o vasinho que eu plantei manjericão. e outro essa aqui é do manjericão. desde pequeno eu tenho esse hábito né de jogar o lixo no lixo entendendo também depois de ver algumas informações alguns documentários sobre lixo né e, e me informar sobre o lixo hoje eu já tenho o hábito já né, de aproveitar o máximo né, o que eu tenho é, para jogar fora. Então os talinhos né, das verduras, dos legumes hoje eu e a minha mãe a gente está plantando, né, está tentando plantar é, e aqui a gente aproveita já que essa, a gente não sabe como vai acabar essa pandemia né, que está acontecendo então a gente decidiu que vai dar mais valor a plantar é, os nossos é, restos né, de, de, de legumes, replantar no caso, para que se se vier a, né, a, a dar legumes vai ser muito bacana e a gente vai ficar muito satisfeito. Aí temos a questão das latas, né, garrafas e tal. Esse material eu já há muito tempo é, eu eu dou Aqui para mim é a vizinha, né? que ela tem uma, uma, uma família grande e tal. Mas ela não é aquela catadora, né? Aquela que, que trabalha com isso. Ela apenas, assim, como muita gente aqui na favela, ela junta, né? Que de repente pega no bairro, que as pessoas jogam. É, por quê? Porque o Arará é muito bar, é muita loja. E isso reverte em muito lixo, né? As pessoas descartam. A gente não tem uma cultura... É, de lixo aqui bacana então as pessoas ainda tem esse negócio de jogar tudo na rua então a gente tem aqui muita gente que cata esse lixo assim que o pessoal vai jogando na rua diariamente e vai juntando, juntando, juntando e aí o que, que acontece? fim de semana eles, eles vendem tem uns ferros gélios aqui perto aqui, e eles já garantem já alguma coisa para casa já, então eu acho isso bacana então, todas as minhas latas aqui, o que eu, que eu uso, vai aqui para minha amiga vizinha, a Dona Rosângela, né, que sempre dá um, um bom direcionamento aí desse material e ajuda também ali na, nos filhos e netos que ela tem em casa. E esse é o destino da minha latinha, que vai para Dona Rosângela, minha catadora predileta. Vai para ela, lixo reciclado, e lixo que vai na caçamba da polô. Vamos preparar.